Mais uma parceria minha com Wallace Lima. Ele enviou a poesia e nesse momento estava um pouco preocupado com meu pai. Então acho que eu me inspirei nele e fiz essa melodia aqui. Então eu gostaria de cantar esse rascunho e vai fazer parte de uma sequência de vídeos, né? Com todas as parcerias que eu tenho. Vamos lá. Ando apaixonado pela vida que entre uma um silêncio e outro faço uma nova poesia e componho uma nova canção ando apaixonado pela vida que entre um silêncio e outro faço uma nova poesia e componho canção, me permito preguiça de gato vou dormir sem hora marcada acordar de madrugada trabalhar por puro prazer ando apaixonado pela vida que em um silêncio e outro Faço uma nova poesia E eu componho uma nova canção Me permito preguiça de gato Vou dormir sem hora marcada Acordar de madrugada Trabalhar pro puro prazer Minha alegria maior é viver Tendo o coração como guia E o amor fonte da magia Que norteia meu sonhar Todo dia atraiu a sorte Deixo qualquer vazio com arte, encanto e poesia, me viro pelo avesso, navego em mar aberto, passeio pelo universo e me aconchego. Faço uma nova poesia e componho uma nova canção. Me permito preguiça de gato, vou dormir sem hora marcada, acordar de madrugada.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 Tão grande que me arrepio Eu preencho qualquer vazio com arte Encanto e poesia Me viro pelo avesso Navego em mar aberto Passei Amor, fonte da magia que norteia meu sonhar. Passeio pelo universo Navego em mar aberto e me aconchego Essa música é muito louca